Bem-vindos ao Isso é Comida, eu sou a Thay e essa semana a gente vai encerrar nosso especial de Páscoa com uma receita maravilhosa. A gente vai fazer camarão piemontês. Como eu falei, a receita de hoje é um camarão piemontês. E a ideia dessa receita surgiu bem assim. Eu tava com uma amiga, Luana. Olá, Luan. Beijinho. E o Bruno. Estávamos nós jantando num restaurante que se chama Camarada Camarão. É Camarão Camarada. Não sei. Vai aparecer o nome correto aqui. Aí o que aconteceu? A gente pediu esse prato, que é o camarão piamontês. E a gente achou bem interessante mostrar que vocês podem fazer um prato como esse em casa, que é muito, muito simples. Então, essa é a receita de hoje. Vamos para os ingredientes. 300 gramas de camarão já sem casca, uma xícara de arroz, um dente de alho picado, queijo parmesão, sal, pimenta do reino, água, 100 gramas de cogumelo Paris ou champignon, 300 ml de molho branco, batata palha. Para começar essa receita, a primeira coisa que a gente vai fazer é um arroz, de forma bem básica, bem simples. Aqui na minha panela eu vou botar só azeite e vou botar um dente de alho. Obviamente meu dente de alho já está picado. A gente vai dourar esse alho e depois, é só 30 a 40 segundos, a gente vai dourar esse alho e depois a gente vai dourar os grãos de arroz. Depois a gente coloca água. Aqui eu tenho uma xícara de arroz. Para uma xícara de arroz, eu uso duas xícaras de água fervente. Sim, é ideal que essa água esteja fervente. A minha deu uma esfriadinha aqui, mas o ideal mesmo é que essa tire a água quente e bote dentro do arroz. Porque isso vai ajudar a manter o ponto do arroz. Esse arroz nunca mais vai sair grudado. Unidos, em seremos se você seguir essa receita. Agora que meu alho deu uma douradinha, eu vou botar meu arroz. E a gente também vai refogar aqui esse arroz por uns dois minutinhos. Junto com o arroz, eu gosto de já botar o sal. E se você assistiu o vídeo da semana passada, você está vendo este belo pote de molho branco aqui, você já sabe o que é. Foi a receita que eu ensinei no vídeo passado. Então se você quiser assistir, é só clicar nos cargos aqui do lado. Nosso arroz está quase chegando lá. Gente, essa parte de refogar e gratinar no grão do arroz, no, no azeite... Antes de colocar água, ela é muito importante, que isso vai ajudar a selar seu arroz e seu arroz não ficar unidos seremos então não pulem essa parte, ela é realmente importante. Agora eu vou colocar aqui minha água. E a gente vai deixar esse arroz cozinhar para poder seguir com a receita. Cozinha como um arroz branco normal. se aproveita e já dá um like nesse vídeo pra essa receita maravilhosa e se você não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal, porque a gente está sempre aqui todos os domingos, religiosamente trazendo receitas gostosas pra você e agora que nosso arroz chegou no ponto ele secou completamente a água que a gente colocou para cozinhar não precisa desligar, só abaixa o fogo e a gente vai botar o nosso camarão aqui eu estou usando camarão que eu já comprei ele sem casca e pré cozido. Mas aí na casa de vocês, se vocês compraram um camarão com casca, lembra sempre que o peso que vai, 300 gramas, é depois que tirou a casca. A gente só dá uma misturada nesse camarão e refoga por um minutinho junto com o arroz. Agora a gente vai vir com o nosso molho branco e colocar aqui dentro. Colocou o molho, a gente já pode temperar. Vou botar um pouquinho de pimenta do reino. E vou colocar também parmesão que eu vou ralar aqui na hora. A receita original que tinha lá no restaurante, ela ia presunto. Como não como presunto, não tô colocando presunto aqui. Agora que nosso molho já aqueceu, já colocamos o queijo. Eu testei o sal pra ver se tava bom aqui, já tá ótimo. Eu vou, já desliguei o fogo, eu vou só colocar o champignon. E agora a gente vai levar pro forno só pra dar uma gratinada. camarão que eu é vai ervilha, que eu não tô colocando aqui, mas pra quem gostar, você pode colocar também. Agora eu vou transferir isso pra uma vasilhinha que vai pro forno. Música Pronto, eu enchi aqui meu potinho, limpei as bordas, só pra lembrar, essa receita aqui, ela serve até 4 pessoas. Aqui meu potinho eu não coloquei a quantidade toda, porque ele é menor e não coube. Afinal, a gente só coloca um parmesão ralado por cima e leva ao forno. 10 minutinhos só, já tá tudo cozido, é só para dar uma gratinadinha e ficar bem gostosinho. Agora que nas camarazinhas saiu do forno, pra de quente, a gente vai só servir uma batata palha por cima e experimentar. E, você tá vendo essa belíssima batata palha que eu tenho aqui comigo? Deixa eu dizer que você pode fazer ela em casa, você acredita? Aguardem cenas dos próximos capítulos. <música> final do nosso prato eu servi aqui uma porção para mim vamos experimentar para ver se isso daqui tá bom vamos lá. Hum. Hum. Hum. Eu quero subir mais a boca hum. Muito, muito, muito bom. É sério, esse prato, ele é aquele tipo de prato rápido, que impressiona, que você pode fazer em casa. Toda vez que você estiver, tipo, recebendo uns amigos, ou só quiser comer uma comida gostosa, fazer um domingo. É um prato muito, muito, muito simples e muito, muito delicioso. Essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima.